Oi, Águas Cinzas, o novo banhado, a gente está no passo a passo da construção de um novo banhado com os laguinhos. Vamos caminhar um pouquinho mais. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Se estiverem curtindo, se for legal, se inscreva aí no canal, tem um monte de coisa para a gente ver. O vídeo de hoje vai dar um passo a mais, a gente vai ver algumas coisas que eu fui fazendo... É, acertei e errei, os laguinhos estão funcionando legal. Voltei minhas atenções agora novamente para o antigo banhado que eu tinha feito e que não deu certo e que desfiz tudo. Para aproveitar o material que eu tinha em casa, eu comprei uma fita silver tape, é, querendo juntar as duas partes. A fita junta as duas partes, porém, não junta da maneira adequada e eu não consegui fazer as coisas de maneira perfeita, de modo que começou a vazar água uh, da lona e eu retirei a lona tudo outra vez e fui procurar outra lona. E tanto procurei que eu encontrei uma outra lona mais reforçada, mais barata né? e, e que atende também as necessidades. O que é legal, você pode fazer isso aí onde você está morando, procurando no comércio local, nas lojas aí de produtos agropecuários, que você vai encontrar alguma coisa. Fuça... O que você acha? Essa lona em especial, eu não tinha visto por aqui ainda, esse filme plástico. Né? É, o pessoal usa muito esse plástico transparente para cobertura de estufa, mas esse o rapaz disse que não é usado para isso, não, não sei para que, que é usado, mas é, foi uma chave. E estou experimentando e até agora está indo tudo bem. Vamos ver como é que está saindo as coisas. Estou preparando agora. Voltando a mexer nesse filtro que não tinha dado certo. Então aqui a gente tá, trouxe o um encanamento do filtro biológico. As plantas já tomaram conta dele. Aqui tem uma declividade maior um pouquinho. Não muita coisa. E esse outro cano com os furos, ele está... Na horizontal, ou antes, ele tá em nível. Pronto, a gente consegue ver a bolhazinha ali, ó, certo? Então aqui ele tá em nível, e um pouquinho antes de chegar, ele tá ali com uma quedinha. Dá para ver a bolhazinha, ó. Então a bolha está lá para cima, é indicativo de que essa parte aqui está mais baixa. Então tem uma queda com a água descendo para cá. E quando o efluente descer para cá, nesse outro cano que está furado e que está em nível, o efluente vai distribuir de maneira mais homogênea em toda essa parte aqui que é o brejinho que a gente tinha construído que não deu certo aqui eu estou pensando em tirar um pouquinho de terra desse lado para fazer uma piscininha para passarinho o passarinho tem vindo aqui tomar banhozinho e eu quero ver ele ali de cima ali da, da bay window que é onde eu trabalho e onde eu faço os vídeos então de lá eu quero ficar observando as crianças tomando banho aqui. Época das águas, é, dois pedaços de lona que eu tinha guardados aqui em casa. Nenhum dos dois pedaços era suficiente para essa área. Então tive que colar. A única fita, pelo menos até agora que eu, que eu soube, que permite colar esse tipo de plástico é essa silver tape. E aí fazendo as contas, a fita sai bem mais barato do que comprar outra lona. E ela serve também para é, tampar pequenos furos que, que se tenha. Então estou fazendo um teste aqui se a emenda da, da fita está legal. E aproveitando a época das águas para já fazer o, o teste de estanqueidade. Que é para ver se a lona aqui está funcionando legal e retém a água que, que eu preciso, né? que é também o efluente que eu preciso. É bastante chuva, os laguinhos estão enchendo, eu já ampliei um pouco, aumentei o tamanho da, das bordas para caber um pouco mais de água. Desse lado aqui a gente vê que já está chegando perto da do ponto de saída da água. Ali naquele canto, o um novo aterrozinho que foi feito, a água já, já chegou por cima dele, não vai ficar assim. Né? Mas por hora vai ser, aqui está num nível um pouco mais elevado. Então tá a lona funcionando legal, depois a gente vai colocar a brita aqui nesse canto, vamos preencher com material filtrante toda essa parte, ou talvez fique um laguinho mesmo, e daqui ele segue para o laguinho ali atrás da, da vegetação, e aí vem para esse daqui, e vai descer para um terceiro maior, que vai ser feito aqui embaixo. Nossos laguinhos funcionando bem, eu refiz a parte do brejinho colocando voltando um pouco de solo né para ele havia retirado demais esse cano está atravessando direto nós agora vamos fazer vamos mudar esse cano por aqui colocar os plásticos é o plástico com a, a, a super tape a silver tape não deu certo também, viu? É, por conta de, talvez, de, de diferença de temperatura, aquecimento né, diferencial entre lona e fita, acabou que a, a fita não grudou direito em alguns lugares, ou grudou e depois descolou, de maneira que a água é, se perdia, então eu vou usar a mesma lona, só que como base. E por cima dela colocar uma outra lona. Procurei no comércio aqui. Tem vindo umas lona fajuta. De 150 micra para baixo. E a gente vê que a qualidade não é legal. Então eu não comprei a dupla face. Mas de tanto fuçar. Achei essa outra aqui. É... O pessoal não diz que é de estufa. é de estufa é mais fina. Mas essa daqui eu encontrei com 200 micra. Então trouxe um pedaço, e num, num preço legal, enquanto as outras estão tá ali por volta de vinte reais e está caro, essa daqui eu paguei R$ reais, cinco e o um metro, são quatro metros de largura, é o que eu vou precisar nesse pedaço aqui e vai sobrar lona, mas eu, eu vou fazer então o passo a passo aqui da, da intervenção. Uma das antigas lonas já colocadas, essa lona está cheia de furo, então ela veio aqui só mesmo para uma base, para eu poder colocar aquela outra que foi comprada ontem, então essa daqui é para evitar furos na, no, no plástico. Já reinstalei o caninho de drenagem da água cinza. É, depois da lona vou colocar uma carreirinha de tijolo por aqui e colocar brita para fazer a dispersão do efluente. O plástico transparente já colocado, eu deixei ele dobrado, porque eu quero evitar de pisar em cima dele, o de baixo tudo bem. Já coloquei a paredinha de tijolo, essa paredinha não tem argamassa, porque eu quero mesmo que o efluente percolhe por ele todo. Nosso canalzinho de drenagem está um pouquinho rebaixado lá na ponta em relação... esse aqui está um pouquinho fora de nível então dando uma caidinha está vendo? O nível seria aqui ó, alguns milímetros de, de distância então dá uma caidinha de leve para cá empurrando todo o efluente que, que vai chegar daqui a pouco Agora aqui por cima nós vamos colocar um pouco de brita. Então por hoje é isso, se Tiverem curtindo, não esquece, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com quem tem interesse. Olha só, voltando, né? essa sequência de vídeos é o passo a passo para a gente cuidar das águas cinzas. Tudo feito, experimentado e sendo trazido para você e, e, e com baixíssimo custo para que você comece a cuidar das águas que saem da sua casa. Você então, está preocupado com o planeta, quer salvar o planeta, está preocupado com a Amazônia, ou seja lá o que for, primeiro você cuida da tua casa, depois você vai dizer para o outro como é que o outro tem que cuidar da casa dele. E um dos caminhos é começar a cuidar dos seus efluentes. Água cinza é mais tranquilo de trabalhar. E a, a maior produção de água dentro de uma casa, né, de esgoto, é de água cinza. Se você consegue separar, mesmo que seja só da cozinha, você já está recuperando água ali e pode fazer umas coisas muito legais. Tudo bem? Então, espero em algum momento receber notícias suas com vídeos do que você está fazendo aí na tua casa também. Espero poder con contribuir com esse crescimento e essa evolução. Legal?